Oi malta, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo E hoje aqui estou a fazer um vídeo de que? Como uh, fazer uma capa para vídeo gratuita Pois é, isto é muito fácil de ser feito isso tudo. Ah, mas dá para fazer coisas gratuitas também Isso é fácil de fazer gratuito Eu não estou a falar desse tipo de gratuito Uh, nem é preciso criatividade, não é? assim preciso tanta criatividade para fazer como eu vou ensinar. Então bora lá para o vídeo de hoje. E malta o primeiro a primeira, o primeiro site e o único site que vamos chama-se Canva canva.com tá? Tá? vai aí aparecer em vai estar todo o vídeo a aparecer campa.com aí em baixo onde dos lados da edição já de tá? mas bora lá e para começar nós iniciamos campa.com, e inicio, uh, pomos, eu neste caso eu ativei uh, com o meu com a minha conta google vocês podem ativar com o vosso facebook e isso tudo podem iniciar a sessão Está aqui, minha meu, ema, meu gmail, Ai. E agora, bora lá, vamos clicar em criar um desenho. De seguida, vai aparecer várias coisas. Logotipos, thumbnails, planos de aula, desenho, poster, apresentação, post para Instagram, uh, vídeo, posto para Facebook. Infográfico, convites, capa para Facebook, cartão, flyer, a sua história, folhetos, montagem de fotos, currículo, cartão de visita, banner de, para blogs, blogs malta, capa de livro, padrão de fundo, etc. Certificados, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Pronto, e neste caso eu aqui a desenho para o canal do Youtube, NÃO, nada disto malta, vamos clicar em Thumbnail, Thumbnail, vai aparecer aqui este retângulo, estão a ver, e tem aqui as sugestões, claro que podem fazer assim, mas, é, vamos aqui em fotos, e de início, claro, vocês podem fazer assim se quiserem. Se for algo a ver ensinar sobre o YouTube ou uma coisa assim, vocês podem pôr uma destas fotos, tá? Mas neste caso não é. Uh, vou aqui escolher esta foto que utilizo muito. No meu canal do YouTube. Pronto. E o que é que vamos fazer? De seguida. Uh, nós podemos ir aqui em elementos Neste caso tem aqui a dizer Youtube Eu até posso fazer isto Mas não é sugerido tão bem que façam isto Eu já tiro Podem pôr aqui tipo um símbolo a dizer Sobre o nosso canal de Youtube Como fazer isso? Bora lá! Vamos aqui Eu neste caso vou ter que pôr a preto, tudo a preto, e vou pôr malta 32, perfeito malta, agora só tenho que eliminar esta parte sim ai não, eu fiz, é malta. Vamos então fazer por esta, aqui. Vamos lá por Ana Grito. Maior. E claro, assim uma coisa deste tamanho, estão a ver? De seguida, preto, porque eu sempre tirei o outro, ou seja, vai ter que ser assim, e agora escrevemos neste caso Max Games. Ah Max, não se vê assim tão bem! Uh, como é que sei? Se Está com isto tudo. Vamos aqui. Neste caso estava muito maior. muito grande E vamos ter que pôr num sítio Onde se veja bem Vê? E pode ser deste tipo. Depois, claro, podem por aqui. Aqui. Podem fazer assim, por um pouco mais grosso. Isso tudo. Pronto, há várias opções. Eu, neste caso, não quero nada disto. Ah, não. Não quero nada disto. O que é que vamos fazer, malta? O que é que vamos fazer, Max? O que? Neste caso, vou pôr o título do nosso vídeo. Neste. Aqui, estão a ver? Aqui. Uh, isto tem palavras-chave? Tem. Olhem: Glitch, Text, Efeito, uh, Arcade, Video Games. Isto é para gamers. Uh, mais ou menos. Este, este tipo de escrita é gamer. E o que é que eu vou fazer? Como... Fazer... Uma... Capa... De... Vídeos. Ah, Max está demasiado grande. diminui -se. Também assim tão pequeno. Não. Não. 88 chega. Rápido e fácil. Marta, como é que a seguir fazemos? Podemos pôr à nossa maneira. Eu neste caso vou pôr ao meio, estão a ver? De seguida, nós podemos pôr animado. Mas eu não quero animado porque isto é uma foto, percebem? Então, bora lá, aqui e depois podem colar alguns elementos, neste caso eu gosto de pôr aqui um, um símbolo do YouTube pequenino. E em baixo, quem quiser fazer esta parte, podem fazer, neste caso vou pôr um subtítulo aqui, a dizer grátis. Pronto, uh, não se vê assim também não, mas posso para aqui. Grátis. Vamos ver. Grátis. Aqui, assim. Ups, malta. Vamos lá, aqui, aqui, e pronto. Vem, malta, é fácil, rápido. E para guardar, claro que temos que guardar, vamos aqui clicar em download. Sugestão é PNG, a qualidade, alta qualidade, o tamanho de ficheiro pequeno, às vezes é sugerido fazer aqui. Eu neste caso vou pôr em GPG e vamos fazer o download. Isto vai preparar o desenho, né? E depois aparece aqui. Neste caso é Max Games por causa de Está aqui escrito Max Games okay. E depois podemos pôr onde quisermos Tá, uh, vamos ao explorador Twitch Aqui está o vídeo que estou a fazer uh, Vamos em Transferências e está aqui Max Games Eu vou pôr na pasta de imagens, imagens. Clicamos Max Games fotografias e bora lá ver como é que ficou só. está a carregar malta Pronto, não demorou assim tanto tempo mas está aqui malta olhem como é que ficou malta podemos dimensionar Pronto, estas coisas têm. E é isso. Verem tamanho real. Assim ah, estão a ver. E ficou assim. Espero que todos tenham muito gostado do vídeo. Um grande abraço. Fui malta. Tchau.